Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva Hoje trazendo aqui o tutorial da música Eu Sei Que Tu Me Sondas Ok? É uma música bem antiga, né? E aí, dei uma ouvida em várias versões E tem bastante, hein? E aí, aqui eu fiz uma facilitada aqui, tá? Pra você poder tocar essa música aí na sua igreja aí, fazer um fundo de pregação e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá já, tá? Vamos começar falando aqui que a música ela está em Lá menor Ok? Tá? E aí eu vou passar aqui algumas ideias. Vocês viram que eu postei um vídeo mais cedo tocando ela, né? Na hora que eu tava tirando. E aí eu vou tentar passar algumas ideias que eu toquei também, tá? Não é o objetivo desse vídeo passar detalhes. Mas eu vou tentar passar algumas coisas aqui, ok? Bom, vamos lá então. É... Eu vi uma versão do Louvor Aliança, tá? É... Tem, tem, acho que é o Giovanni Santos tocando, né? Inclusive, toca pra caramba, né? É, e aí, ele já começa no Lá menor direto, né? Entendeu? Pode ser um Lá menor com nona, tá? Ó, fazer assim, ó. Tem um Lá menor com nona aqui, tá? Você pode arpejar ele subindo, ó. Tá vendo? Fica bem bonito, ó. Aí já começa cantando. Senhor, eu sei que tu me sondas. Tá vendo? Aí vai pro Sol, beleza? Então, assim, não vou fazer uma introdução, tá? Eu vi a versão do Marco Antônio, achei a introdução muito feia, entendeu? É, então, eu vou ficar mais ou menos com essa versão aí do, do Louvor Aliança, tá? Mas um pouco mais facilitada, beleza? O tom é o mesmo, tá? É, lá menor, né? Então, eu vou passar os acordes primeiro. Depois a gente vem, vem, vem e olha dedilhado, ah, essas coisas aí, tá bom? Vamos lá, bom, Lá menor. Senhor eu sei que tu me sondas Ré menor Sol Sei também que me conheces Dó e Mi maior Depois eu passo diferente, tá? Lá menor de novo Se me assento ou me levanto Ré menor Mi maior Conheces os meus pensamentos Lá menor e Mi maior Beleza? Eu vou fazer essa parte toda primeiro, depois eu venho explicando Quer deitado Ou quer andando Então, Lá menor, Ré menor Sol Sabes todos os meus Passos, Dó Mi maior Lá menor Cadê a letra? Antes que haja em mim Palavras, então Lá menor Ré menor Mi maior. Sei que em tudo me conheces. Então, ó, mi maior, sei que em tudo me conheces, lá menor, mi maior. Até aqui, essa é a primeira parte da música, tá? Então, eu vou primeiro segurar os acordes, tá? Para você ir vendo aí onde se encaixa na letra, ó. Tocou lá menor. Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces, se me assento ou me levanto, conheces os meus pensamentos. Bem facinho, tá? Quer deitado ou quer andando, e a cifra tá na descrição, tá? <risos> Sol, sabes todos os meus passos. Antes que haja em mim palavras, me Mi. sei que em tudo me conheces. OK? Até aqui tá. Então a gente já passou essa parte, tá? Dedilhado, tá? Já, já eu vou para outra parte. Dedilhado, você pode fazer... Começar pelo básico, tá? Você pode fazer tanto aqui, ó. Tá? Ou aqui, ó. Tá? Então, ó. Se for esse, ó. Um, ó, um e, dois, e, três, e, quatro, e, um, e, dois, e, três, e, quatro, e, um, e, tá vendo? Tá vendo? E dois, e três, e quatro, e, tá, você pode usar esse, você pode usar esse, ó, um, e dois, e três, e quatro, e, um, e, dois, e, três, e, quatro, Dá pra levar a música toda só com esses dedilhados mais fáceis, tá? É... Considerações pra gente continuar. William, eu sou intermediário, tá? Eu sou... tal tá, profissional. Pronto, vamos falar assim. Então, primeiro, se é profissional, não devia estar tá vendo tutorial, né? Mas beleza. Vamos lá. É... Eu queria fazer um negócio a mais. O <risos> é, que, que eu fiz? Quando eu toquei, eu toquei aqui, ó. <música> Isso aqui são notas de passagem usando a escala, tá? Ó. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei que Tu me sondas. Então, ó. ó. E aí, eu, sempre que eu uso escala como nota de passagem, eu tento cair na terça do acorde, tá? Isso para os intermediários. Eu tento cair, então nas terças dos acordes entendeu é, então por exemplo se eu a ponta do meu acorde tá aqui ó eu venho descendo na escala ó, e nem precisa fazer é que eu tentei ficar mais pianístico né mas você pode fazer ó Senhor eu sei que tu me sondas tá vendo também sei que me conheces aí Tá? fiz aqui um, um negócio aqui que depois eu vou tentar explicar para vocês aqui. Isso aqui foi o seguinte, ó, não era isso aqui, ó, cadê a letra, sei, eu, sei, cadê? Sei, eu sei que tu me sondas, também sei que me conheces, daqui não ia pro mi maior, tá? Eu joguei um si meio diminuto no meio, então eu fiz, cadê? também sei que me conheces, si meio diminuto, tá vendo? Aí aqui um mi cai no Lá menor. Foi isso que eu fiz, tá? Aqui eu usei um sub-5 aqui, que é um, um si bemol com décima terceira. Então eu fiz, ó. Também sei que me conheces. <risos> ok, então pausa o vídeo, vai na velocidade do vídeo lá, tá, ó. Ok, tá. Dá para fazer mais um monte de ideias, mas aí você teria que estar no curso de teclado online para estudar melhor essas opções aqui, tá? Que aí pelo YouTube eu não consigo passar. Continuando, tá? Voltando para o nível iniciante agora. Então, o iniciante tocou, tá? Eu vou tentar cantar um trecho aqui. Se o YouTube bloquear o vídeo, eu vou excluir o trecho, tá? E reposto o vídeo. Vamos lá. Senhor, eu sei que tu me sondas Sei também que me conheces Tá vendo? Bem facinho Se me assento ou me levanto Eu não tenho voz pra chegar nessas alturas não, hein? Conheces os meus pensamentos Alto pra caramba Quer deitado ou quer andando Dá pra levar tranquilo, tá vendo? Com dedilhado agora, ó. Sabes todos os meus passos. Antes que haja em mim palavras. Sei que tá alto pra caramba. Que tudo me conhece Beleza? Então, suave. Vamos pra parte do Senhor, eu sei que tu me sondas. Vai ser Lá menor. Senhor, eu sei... Lá maior, ó, Lá menor, Lá maior, tá? Depois eu vou falar desse Lá maior. Senhor, eu sei que Tu me sondas... De novo. Senhor, Lá menor, Lá maior, Ré menor. Beleza? Sol. Senhor, eu sei... Tu me sondas Segurou, sol com si Tá vendo? Senhor Eu sei que tu me sondas Vamos tocar logo Já estamos aqui, né? Senhor, eu sei que tu me sondas Então ficou Lá menor, senhor Lá maior, eu sei Que tu me sondas Ré menor, beleza? Sol, senhor eu sei, dó, que tu me sondas, si dó, ah, sol com si, lá menor, sem eu sei que tu me sondas, ré menor, mi maior, sei, eu sei que tu me sondas, beleza, até aqui, tá? E aí agora eu vou passar aqui alguns detalhes aqui que tem nessa parte aqui. Que pode embelezar pra você que é intermediário, beleza? Antes então da gente ir pra essa parte, não esquece, tá? De se inscrever no canal. Você não se inscreve, você não ajuda, né? Afirma e quebra firme, entendeu? Então assim, se inscreve, deixa seu like, comenta de onde você tá assistindo esse vídeo, tá bom? Fala aí, William, eu tô assistindo esse vídeo de Marte. Pô, legal, cara. Você é marciano, eu vou saber que você tá assistindo o vídeo de Marte. Que meu vídeo tá chegando lá, beleza? Então... Faz isso, comenta aí, tá? E como eu disse, algumas coisas vão estar no curso Teclado Expresso, ok? Que é um curso de R$29,00, pagamento único, link na descrição, tá? Outras mais complexas, mais avançadas, vão estar no curso de teclado online, tá? Qual o diferencial? Além do curso de teclado online ter muito mais horas de aulas, ok? Tem mais de 40 horas de aula o curso de teclado online. Ele tem suporte comigo, tá? teclado expresso não, ele tem bastante material também, tá? Deve dar, eu acho que umas 4 ou 5 horas de aula, mas ele não tem o suporte comigo, então você pode escolher, tá? Para você não ficar parado, entra no teclado expresso. Agora, se você tem condições de entrar no teclado online para ter o suporte, eu aconselho o teclado online, tá? Mas tem as duas opções aí na descrição, ok? E também a cifra, hein? Vamos lá! Ó, sem dor... Aí no Lá, você pode fazer Lá com sétima, eu sei que tu, tá vendo? Lá com Dó sustenido me sondas. Então vai ficar, Senhor, eu sei que tu me sondas, tá vendo? Então dá pra fazer, tá? Ó, Senhor, pode ser Lá maior mesmo, ó, eu sei que tu me sondas, Beleza? Essa é, é, o, é o que eu colocaria mais aqui, tá? Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Aí vai para o Mi maior. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Beleza? Agora a gente vai para a segunda parte da música, ok? A segunda parte acabou aqui, né? Eu... Que tu me amas. Só segura o lá menor, ó. Aí vem aquela sacadinha do arpejo com nona, né? Eu sei. Eu sei que tu me amas. viu que bonita? Vou fazer devagarzinho, ó. De novo, ó. Beleza? Ó, a velocidade do vídeo aí no player. Pra você ver direitinho, ó. De novo, última vez, ó. Slow motion. Chegou aqui, você canta, tá? Aí, terminou, tre, terminou Lá menor aqui, já tá contando, tá? Ó. Senhor, senhor tu me cercaste em volta, Lá menor. Sol. Tua mão em mim repousa. Dó. Mi. É igual a, a outra parte, tá? Os acordes são iguais. Só muda a letra. Tal ciência é grandiosa. Lá menor. Ré menor. Mi. Não alcanço de tão alta. Lá menor. Mi. E essa parte eu estou falando porque eu não sei cantar mesmo, tá? Se eu subo até os céus. Até o céu. Ré menor, lá menor ré menor, né? Sol. Sei que ali também te encontro, dó mi maior. Lá menor. Se no abismo está minha alma, ré menor, lá menor ré menor, mi maior. Sei que ali também me amas. Lá menor, mi maior. Agora vai vir aqui a parte do eu sei que tu me amas, OK? certo Beleza? Lá menor. Lá maior. Eu sei que tu me amas. Sol. Senhor, eu sei que tu me amas. Dó. Sol com Si. Senhor, eu sei que tu me amas. Ré menor. Mi maior. Senhor, eu sei que tu me amas. Aí o um Mi pra voltar. Aí assim, o que, que eu quero falar? Aquelas ideias de... de de floreio, Vamos colocar assim, né? De um jeito bem tosco de explicar. São escalas, tá? E, William, qual escala você está usando? Aqui. Tá vendo? É a escala de Dó, tá? Então, se eu vir aqui, ó. Hum. Senhor, eu sei que Tu me amas. Tá vendo, ó? Lembra do que eu falei um pouco antes no vídeo, tá? Eu faço as escalas e eu caio nas terças dos acordes, ó. Tá, ó. Viram? Já falei isso em lives e tudo mais, tá? Inclusive, esse aqui é um assunto que eu, eu, eu dei uma boa ênfase lá no curso Teclado Expresso sobre essa questão aqui de cair nas terças. Usar as escalas E cair nas terças, tá? Então eu falo disso lá no teclado expresso, tá bom? É assim que eu crio os enfeites e tudo mais, tá? Sempre usando a escala Você que não dá valor a escala maior, tá? Porque essa, aqui, essa escala aqui, gente, ó É a escala maior Começando por lá Tá, ó Uma dica que vai aqui William, como é que faz a escala menor? Você vai pegar a escala, por exemplo, de Dó. Ó, oh, eu quero a escala de Lá menor, beleza? Eu vou pegar uma terça acima, tá? Terça menor, no caso, né? Você pode pegar a terça de Lá menor. Vamos fazer assim. Então, William, eu quero a escala de Lá menor. Você pega a terça de Lá menor, que é Dó. Vai ser a escala de Dó. Tá vendo? William, eu quero a escala de Mi menor. Você vai pegar a terça de Mi menor, que é Sol, Vai ser a escala de Sol. Tá vendo? William, eu quero a escala de Si menor. Tá? Você vai pegar a terça de Si menor. que é Ré, vai ser a escala de Si menor. Tá bom? É isso aí, pessoal. Um abraço pra você, tá? Não se esqueça, então, de se inscrever no curso, tá? Tanto no curso Teclado Online, quanto no Teclado Expresso. É, qualquer um vai ter conteúdo lá. Bom pra você poder destravar esses dedos aí, tirar essas ferrugem aí e tocar legal aí na igreja, tá bom? Então, fica assim. Espero vocês no meu próximo vídeo. Eu quero ver se eu faço uma live amanhã, tá? Por quê? Porque eu vou pra Minas quinta-feira, Araguari, eu acho o nome do lugar. Vou tocar lá com Elias Silva. Então, eu vou ficar quinta, sexta e volto no sábado. Então, pode ser que eu não poste nada nem na quinta, nem na sexta, tá? Então, assim... É, vou tentar fazer uma live amanhã à noite aí para a gente bater um papo e falar sobre técnicas de teclado, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo, hein? Tchau.